O governo federal lançou o projeto Inova Telecom, que prevê recursos para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações. Os detalhes você confere na reportagem de Adriano Godoy. Não parece, mas isso aqui é fibra ótica. É matéria bruta, antes de se tornar o fio, que vai conduzir dados de telecomunicações. A fibra ótica é a base da rede de transporte das informações que chegam ao seu computador pela internet. O governo quer estimular o desenvolvimento nessa área de rede de transporte de dados e também em outros três setores, comunicações óticas, digitais sem fio e estratégicas. Por isso, lançou o projeto Inova Telecom. O objetivo do Inova Telecom é apoiar a inovação tecnológica, a pesquisa e desenvolvimento nas empresas de telecomunicações. Também é fomentar o adensamento e ampliar a competitividade dessas empresas. O governo vai destinar um bilhão e meio de reais para a inovação tecnológica ao longo de quatro anos. Os recursos vão ser distribuídos por meio de financiamentos a empresas, dos repasses a companhias que desenvolvam projetos com instituições de pesquisa e de uma linha nova, a do investimento. A verba de investimento vai formar um fundo para que o governo compre ações de empresas inovadoras. O objetivo é fazer com que o governo federal... É, seja sócio de empresas é, que tenham um potencial de desenvolvimento né, e que estejam alinhadas com a política industrial do governo federal, como o Programa Nacional de Banda Larga. O programa Inova Telecom faz parte de um plano maior, o Inova Empresa, que foi lançado pelo governo federal este ano.